Carta da Renovação, vamos complementar. Hum. E também uma mensagem do oráculo. Nave espacial. Touro. Há uma renovação acontecendo de situações que antes eram boas, prazerosas, mas que hoje se tornaram apertadas para você. Sabe quando tem uma porta de entrada e outra de saída? Então, está na hora de analisar essa situação que te convida a sair dela. Porque você já extraiu o máximo do que podia extrair. E pode não ser sair para sempre, mas sair para renovar o ambiente. Porque como era, já não dá mais certo. E você já está analisando essa situação. Porque rei de paus é o entusiasmo, a coragem para olhar o que está dando certo e o que está dando errado. Mesmo que doa. Está na hora de olhar para cá. Porque eu se desconstruir até que seja concluído e renovado gera um pouco de desconforto. Porque você sabe o que precisa ser modificado para que essa renovação continue acontecendo, mas não sabe como fazer. E em quantas camadas precisa mexer. Não é fácil, mas é libertador. Tornando tudo cada vez melhor. Nave espacial. Não tenha medo de cantar. Ou seja, não tenha medo desse desconstruir. Não tenha medo da atitude do outro, porque quando você mostra a sua verdade e se impõe, até quem dava conselhos contrários passa a te respeitar. Isso inclui não ter medo de ser você e de acreditar que você pode renovar. Estava bom aqui, mas não está mais. Porém, eu quero uma renovação. Então, eu não vou ficar exigindo do outro. Eu vou tomar posição. Vou me renovar. Vou cuidar de mim. E com isso, a porta que está aberta vem para mim. Então, continua firme no seu propósito e vá em frente, tá bom? Gratidão.